Olá! No vídeo de hoje vou mostrar para você as comprinhas que eu fiz e as novidades que vão aparecer por aqui e lá no blog Mulher Mais de 40. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Tem muita gente que fica com medo de comprar em loja online, acha que não vai dar certo, que não vai entregar direito, que você vai ter problemas. Bom, eu sempre compro em loja online, nunca tive problemas com entrega, muito pelo contrário. É lá que eu encontro os melhores preços, promoções e, além de tudo, o que mais me interessa são as novidades. Mas vamos combinar que tem aquela loja do seu bairro perto da sua casa ou perto do seu trabalho que você sabe que tem preços legais que tem promoções que valem a pena até porque você está sempre passando por lá está sempre olhando então eu tenho essa minha loja que estou sempre entrando conferindo preço olhando promoção é a drogaria venâncio bom drogaria venâncio aqui no rio a gente encontra muito, principalmente no bairro onde eu moro Tem várias, deve ter umas seis ou sete Se eu tô fazendo a conta direito, porque de repente eu acho que deve ter até mais <risos> Estava precisando muito de um protetor solar O meu já estava acabando Encontrei esse kit Que é um kit da Rock Ele é um kit pele oleosa Embora eu tenha uma pele mista, mas eu queria estar tá experimentando e o preço realmente estava, sim, precinho de amor. Então não pude deixar de trazer esse kit. Aqui vem o gel de limpeza mais o um protetor solar. O kit todo custou R$ 74,90. Só para você ter uma ideia, só o protetor solar você encontra por R$ 63,00. O gel de limpeza por R$ 39,90. Então já viu que esse kit por R$ 74,90 está show de bola. Então valeu muito a pena ter comprado. Esse gel vem com 80 gramas. E ele é um gel de limpeza facial. E o protetor solar era exatamente o que eu queria. Esse aqui tem fator de proteção 70, toque seco, ele é gel creme, ou seja, a chance de não ficar gordurento é grande. Eu já tinha experimentado uma amostrinha, mas foi assim, muito pouca, não deu pra dar uma noção, então eu tive que correr atrás e comprei ele. E assim, o kit realmente, o preço foi muito bom, valeu a pena. Outra comprinha que eu fiz, foi na Beleza na Web. Olha, gosto muito de comprar lá. É um lugar que você encontra muita variedade, preço bom. E entregam muito rápido. Entregam muito rápido. Você não fica agoniada. Ai, meu Deus, que as compras não chegam. É? Eu quero que chegue. Cadê? Não fica agoniada. Fica tomando conta lá na porta. Cadê o correio? Cadê o carteiro? Cadê? Não tem bom então, para começo de conversa, para ficar feliz da vida, minha caixinha da beleza na web, olha o que vem logo de cara, assim de boca, bem em cima. O meu brinde é uma bolsa de praia, não não é uma bolsa de praia, mas é, é uma necessaire emborrachada, ideal para você levar para praia, né? Não ter problema de molhar. Vem a onda e molha, não tem problema, né? Então, ó... Hello, Summer! O sol tá aí bombando. O primeiro produto que eu vou te mostrar é um demaquilante da Bourjois. Eu quis muito comprar essa marca porque eu já fiz resenha de um blush e eu gostei muito da qualidade desse produto, que é um blush muito, muito bom, tem uma fixação muito boa. Eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida. E aí fiquei curiosa em testar e conhecer o demaquilante bifásico. E o um outro produto que eu quis testar é um sabonete líquido dessa marca aqui, ó, Corês. Teve uma leitora que me avisou, se eu não me engano foi a Andréa, ela me avisou que tinham produtos muito bons da Corez, que valia a pena eu conhecer, fiquei curiosa e decidi então comprar esse sabonete líquido, esse aqui é leite de coco. E minha outra comprinha é esse shampoo aqui da Phelps, que é um shampoo nutritivo e é específico para quem está fazendo algum procedimento com química, ele é sem sal, e a base de, pan de panthenol. Agora comprei também algumas coisinhas de maquiagem que eu estava precisando. E aí o primeiro item que eu comprei foi essa caneta delineadora. A minha última secou e essa aqui eu já estava há muito tempo querendo experimentar. Ela é da Maybelline, é a Master Precise. Ela é na cor preta e uma das coisas que eu, assim, eu não achei ela tão barata é, também não fiz muita pesquisa de preço eu Tava querendo uma caneta e a da Maybelline E pronto, acabou, eu quis comprar E o outro produto que eu queria muito É um batom da Latica Só que eu queria essa cor 31 Eu procurei, fui no Saara No início do, do ano E não tinha encontrado essa cor Só que na Beleza na Web tinha E aí eu comprei, óbvio e por último é um produto que eu achei o máximo e que estava faltando para eu experimentar algo assim mais diferente, que é um iluminador em bastão. E esse aqui é um lançamento New Master Strobe Stick e ele é em bastão para você, né, colocar nas áreas aonde você quer fazer a aplicação. Esse aqui é um tom mais para rosado para pele branca. Esse aqui é um light. E é muito fofo, Eu tô super curiosa para experimentar e testar esse produto. E teve também o brinde de perfume da 212, esse aqui é o VIP Rosé então essas foram as minhas comprinhas assim que eu usar esses produtos vou trazer, é claro, novidade aqui pro canal ou para o blog Mulher Mais de 40, então fica ligada e não perca se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei e olha, se você não é inscrito no canal, se inscreva é só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui embaixo desse vídeo, então é isso um grande beijo pra você e até a próxima até Tchau, tchau!